Hoje a gente vai mostrar como deixar o quarto de uma jovem mais atraente e acelerar a venda do seu imóvel. Aqui no quarto dessa jovem, nós vamos reorganizar o quarto todo, mudar os móveis de lugar, pintar o armário, tirar o papel de parede, decorar, mudar a iluminação e deixar o quarto mais espaçoso. vocês podem ver a madeira do armário ela é bem escura esse ambiente ele é pequeno então o que acontece ele fecha ainda mais o quarto a gente vai clarear pintar de uma cor bem puxada para o branco que vai ser um off-white para aumentar o ambiente e iluminar ainda mais Música Nós já retiramos o papel de parede para despersonalizar e neutralizar o ambiente. A gente está usando o Souvenir Fosso Completo, que é uma tinta sem cheiro e lavável e que dá mais cobertura com menos demãos. E aí, o que vocês acharam da nova cor do armário? Aqui a gente utilizou o esmalte Seca Rápido da Suvinil na cor Cetim. Ele não tem cheiro, ele tem uma excelente aderência e seca em 30 minutos ao toque. A pintura já está pronta. Agora a gente vai começar a fazer o stage no parto. Gente, tá tudo pronto. Vamos conferir? Lembra da cama e da escrivaninha como estavam antes? Para melhorar a circulação do quarto, nós afastamos a cama da parede, mudamos a posição do criado. Aí o que nós fizemos com a escrivaninha? Tiramos ela da parede, colocamos ela embaixo da televisão e criamos uma estação de trabalho. E a cortina, foi adicionada porque afinal de contas uma cortina ela realmente ela veste um ambiente. Aí vai uma dica de homesteading para vocês. O ideal é deixar o armário 50% vazio porque quando uma pessoa vem visitar o seu imóvel ela certamente vai abrir o armário para ver se tem espaço suficiente para ele guardar as coisas dele. Olha essa cor que a gente colocou aqui. Como ficou mais gostoso o quarto, mais claro, mais clean e ampliou. Quando uma pessoa vem visitar esse móvel agora, ele vai ter uma sensação de que o quarto é maior. Ele abriu o quarto. No próximo episódio, você vai ver algumas dicas de homesteading para transformar um banheiro antigo. Acompanhe. E aí, se você fosse comprar esse móvel qual dos quartos te chama mais atenção?